cada gole que eu dou, onde meu bonde passou, um gole pro santo deixou, a cada passagem marcou, pô, que o motivo seja o mesmo quanto brindamos, que esse show seja como o nosso primeiro, vivendo a vida que eu quis, essa é uma das respostas, de uma das perguntas que fiz, e todas as questões já impostas, parou aí pai, quem vem, você Gustavo? Família, então é isso. Essa é a final. Toda a energia que vocês têm acumulada dentro do coração de vocês é hora de libertar. Firmeza, Gustavo na voz. DJ, quando você quiser, aperta o play. Os meninos tem coisa pra resolver, certo? Mãozinha pro alto, todo mundo. Mãozinha pro alto, todo mundo. Vem, vem. Vai, mano. Destrói Caldas. vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou. Tem como cada quem já tá morto Sabe que você é um escroto Gustavo na rima, você sabe que isso é tipo ringue Cê toma um jab de um ganhoto. Como se fosse Mike Tyson Mas você não perde o som Sabe, felizmente eu sou tipo Mohamed Ali você cai aqui no chão Tipo no caixão, já tá encomendado Sabe que ele vai ser martelado, Enterrado em vou na terra Sabe que você aqui não encerra Nada a ver nas suas rimas Cê sabe que a você é na grid Cê vai me puxar, cê vai me bater Só esqueceu que eu sou a polo acride Ah, mas na verdade... Sabe que pra mim você é um cuzão. Na verdade, eu tô de direita a esquerda, você já esquiva falcão. Mano, você não aguenta meu palho, você tá ligado que na vida eu atrapalho, sua vida eu afalo. você sabe que a sua morte hoje eu a encomendo. Encomenda, pode pá, mas acho que você não tá ligado Você pode falar que é o Apollo Creed, sem o estalone, você é disciplinado Fica aí na sua, pode pá, sabe que aqui você não enquadra Você pode falar que é um falcão, gosta da mesa doce na quadra Acho que você não entendeu o que eu disse, mano, vai entender Sabe que eu disse que eu sou Apollo Creed, a filosofia lute até morrer Sabe que você é fraco parceiro, cê sabe que a minha vida é o um banco Ah, Sabe que a sua vitória hoje já deixo no banco Pode deixar no banco, sabe Nossa. que você está chapando Esse cara aqui é lute ou morrer, sabe que você está não, tentando cara, Sabe é que hoje. nessa vida pode pá que cê tá panguando Minha filosofia é tipo Fifi Fica o rico e morro tentando yeah. oh. Mas na verdade não é questão de ficar rico, parceiro Sabe que nessa levada eu tô fazendo hip hop também por dinheiro Sabe que nessa pegada eu assumo, cê sabe, é questão de ser verdadeiro Não é questão de chegar no pode. a questão é correr e também chegar em primeiro Uau! O round foi pra conta DJ, pode soltar Caldas terminou, Caldas volta Certo? Forte, DJ Yeah, levanta a mão geral, é, rapaziada É final do bagulho. Final, mano, General, oh, geral, geral, oh. passando energia Final, é a última vibe E aí família, quem teve a, a, Ô, a batalha Pesada, violenta, ó, sangrenta Vamos pro de vida, usa o crânio Usa o crânio Ata Tá ligado? Pega o hip hop aqui cê dá preguiça Mas seu ataque sempre foi só pra encher linguiça Eu faço isso aqui que é independente pela cor Pois eu olho pra você, também sei que faz por amor Mas é independente, não tô aqui pra te julgar Cê sabe que nessa pegada eu vim pra te explicar Até porque aqui a é filosofia de BK Vai entendendo, sou sócio da atual sociedade Pode ser da atual sociedade Sabe mais isso aqui, parceiro, não faz parte Você pode até falar de sociedade Mas acho que tá se vendendo igual Zuluminati Então fica na sua, entenda que pode falar Que hoje, parceiro, aqui você vai sucumbir Você falou no passado que é chegar em primeiro É nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Procurar evoluir, mas só que nessa, na função Só que evoluir nem sempre significa evolução, cê sabe que nessa pegada Aqui cê vai entender que é mais Filosofia, que é trabalho e é lazer Realmente nem sempre ressignifica Evolução, sabe mano eu entendo Aqui sua vocação, até porque Não faz sentido a evolução Falar de evolução pra quem tá com um câncer No pulmão, é isso que eu quis dizer Você só repetiu, cê sabe Que nessa pegada aqui cê regrediu Até porque te ensina aqui o que é Repetiu, mas na verdade meu mano Você é só um imbecil, eu posso ser Um imbecil comparado a você eu sou um imbecil elevado aqui no proceder. Você tem que entender. Você fala repetiu, mas Gustavo te matou. Pois eu sou tipo um reptil. É isso. Não é coisa nenhuma. Aê. Vocês ouviram, vocês já sabem como funciona, certo? Pela ordem de rima, barulho para Caldas. Oh. Barulho para Gu. Oh. Ajuda a cara. Não, nem rasta, mano, nem rasta. Os terceiros, o bagulho é instantâneo. Barulho para Caldas. Uou! Barulho para Gu. Uou! Puta que pariu. Barulho e mão pra cima pro Caldas. Como vai que eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, pode abaixar os dois do fundo aí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.